Alimento pra pôr nas linhas De clube da luta a clube da esquina Coltrane, Nina Vamos fazer o seguinte Não olha pra cá, continua olhando pra frente tá. Sigo afastando as pessoas boas de mim Eu vou morrer sozinho Que nem o Tim Só que menos racional é genial enfim, eu sou devaneio de sobra, pouco mãos à obra e pai, porque me fizeste desse jeito? É muito querer, mas querer nunca foi poder e talvez seja por isso que esse apê nunca foi feito. Ou não? Dificuldade em entender, causa e efeito, minhas virtudes e defeitos, os amigos pra contar e os amigos do peito. Quando o nós deixa de ser nós e vira só eu. O caminho é tortuoso, sem blefe, no sense e é só cheque. E hoje eu sou o olhar marejado do Jack. Dom interesseiro, absorver só para devolver Transformei tudo aquilo em alimento para pôr nas linhas De clube da luta a clube da esquina Coltrane, Cartola, Nina E agora, José? O que se é versus aquilo que você quer ser? O que se tem frente àquilo que se quer ter Vale a pena? Sim, não, então É necessário pagar pra ver Vi daqui que o mundo é moinho Corra e olha o céu, te faz sentir pequenininho E de onde eu tô, eu já não vejo mais caminho De onde eu tô, eu já não vejo mais caminho nu, infringindo as leis do universo, alimentando meus próprios demônios.